E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu tô jogando Street Fighter 3 Third Strike online, testando os shoutos, Ken e Ryu. Assista o vídeo até o final e bora pra luta! É isso aí! Qual é que o personagem? Jogar com Ken? a yeah, yeah, uh, Hadouk o bom de jogar com o Ken aqui personagem assim pode ficar jogando de longe gente Zangief, F não, não tem nesse jogo. Aqui no Hadouk Shoriuk, Tec-Tec-Tug. Ai, ah, eu dei só mais um golpe. Toma! Chute na cara. Tec-Tug. -te Eita, ah, a meu, esse jogo é muito legal, gente. Eu jogava esse jogo é com o Hugo, personagem Hugo. Eita, só mais um to Hadouken na cara. É muito divertido. É bom ficar brincando. Quem tem esse jogo, comente aí, pessoal. Puxa. Toma. Hadouki, fica aí! Só mais um, Hadouki. Toma. Só mais um. Ó, oh, no Perry? Tô! Tá. Choriou que? Into the heat of battle, go for it. Dá uma porrada agora. Cá pra lá. Volta. Tá aqui no Raduke. Oh. Puxa, vida Toma Prendendo, né? Tá mais esperto agora Calma aí Oxi, sozinho Agora você morre Joryuki <risos> A tela é bem bonita aqui Mas O importante é Bater Toma Toma Só mais um pouco Oh calma eita só mais um pouco ready. Engage. eita oh. ah derrei no Shoryuken Shoryuken do quem Espera tu, o Rio. Toma, especial. Eita O. Oh. Oh. Esse especial do Rio não deu pra nada. <risos> agora eu vou escolher ah vou escolher o... o Rio mesmo vamos ver como que eu vou sair jogando com ele gente esses jogos mais antigos é bem da hora né eu eu gosto só oh, Raduc Haduki Hadouken, Hadouken, Hadouken, Hadouken E ele só no parry, seu esperto Ai, que eu pulei Olha olhando aqui o... Toma! Só mais um golpe! Copy baixo. <risos> Fala. you Ah! Eita! Ah, agora pegou especial. Calma aí. Hadouken! Toma! Novo soco. Yes! pessoal, espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e amigas comentem, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui então até o próximo vídeo, tchau